Como usar corretamente a palavra ADIRITURA, ADIRITURA. Essencialmente, existem duas maneiras em que essa palavra pode ser utilizada. Primeira maneira é para expressar maravilha, espanto, surpresa. Em outras palavras, seria a reação a um babado. Aquele nosso, ah, é mesmo? Por exemplo, lei se n'è andata via di casa e non ha lasciato nemmeno un biglietto di addio. Addirittura, l'azienda ha avuto un calo del fatturato di oltre 60% nel 2019 causa COVID-19. Addirittura, Oh, meu Dio, o tempo vola! Sono già passati 13 anni da quando mi sono transferida in Itália. A um outro uso dessa palavra additura, além desse que nós acabamos de ver, é para preanunciar alguma informação que você vai dar depois, é, é dar ênfase a alguma informação que você vai falar, Ali, em seguida. Então, você usa primeiro a ditura e depois você dá a informação. para chamar a atenção ali para aquela informação que você vai dar. No português, seria o nosso até mesmo. Então, enquanto o primeiro, só a ditura sozinha, seria oh, é mesmo, o espanto. Neste segundo caso, seria até mesmo. Por exemplo, Valentino Rossi é completado e con addirittura cinque minuti di anticipo rispetto al suo solito. Poderia essere occultata essa esse addirittura ele è necessario che ele esteja lì? Non necessariamente, ma ele vai dar ênfase a frase, la frase potrebbe essere tranquillamente che assim. Valentino Rossi ha completato i giri, com 5 minutos de antítipo rispetto ao seu sólito. Mas essa addirittura ele ele faz você, faz o seu interlocutor prestar atenção no que você vai falar depois, porque é algo incomum, é qualcosa de insólito. Então, Valentino Rossi ha completado o giri com, a 5 minutos de antítipo rispetto ao seu solito. Ou, por exemplo, eu era em China e eu così tanta fome que eu tinha mangiado com, Le cavalete frite. Erientina é a vevo così fame, che ho mangiato le cavalete frite. Então, esse é ele veio ali para reforçar. Ho mangiato è le cavallete frite. Pode, pode significar assim, que eu comi de tudo e até mesmo né, os gafanhotos fritos. Le cavalete frite. Ou pode significar que eu estava com tanta fome que eu comi os gafanhotos. Então, ele dá ênfase à informação sucessiva. La neve era tanta que ha embiancado a diritura las piagas. La neve era tanta que ha embiancado a piadjas. A neve era tanta que embranqueceu a praia. Aquele adiritura reforça que até mesmo a praia, né, até mesmo ali a areia ficou branca por causa da quantidade de neve que caiu aquele dia, então, a neve era tanta que é embiancato, a diritura las não só todo o resto, mas até mesmo a praia. Então, é isso, a diritura pode ser aquele nosso, é mesmo, espanto, ou um até mesmo, dando ênfase à informação seguinte. E com, essa, é, com esse significado de dar ênfase à informação seguinte, pode ser que você ouça no italiano... As, os sinônimos de addirittura, que pode ser perfino ou persino, perfino ou persino. Então poderia ser Valentino Rossi ha completado i giri com addirittura 5 minutos de anticipo ou Valentino Rossi ha completado i giri com perfino 5 minutos de anticipo, ou outro exemplo, eh, ero in Cina e, così, e avevo così fame che ho mangiato persino le cavalette è la stessa cosa che addirittura le cavalette o eh, la neve era tanta che ha imbiancato addirittura la spiaggia che ha imbiancato perfino la spiaggia i negozi saranno chiusi fino a gennaio i negozi saranno chiusi fino a gennaio as lojas saranno fechadas a janeiro e negócios serão no addirittura fino de janeiro. Tanto não significa a mesma coisa que você pode usar juntos numa mesma frase, né? E no fino de Tá reforçando ali que não é por pouco tempo, que é até janeiro que as lojas estarão fechadas, estarão em férias fina na próxima semana. Não, estarei em férias até a próxima semana. Estarei em férias, adiritura, fino na próxima semana. Estarei em férias, adiritura, fino na próxima semana. L'oferta é válida fino a domani. L'oferta é válida fino a domani. A oferta tem validade até amanhã. L'oferta é válida, adiritura fino a domani. Pode dar aquela impressão de, nossa, é algo tão... Tão bom, tão bom, e que inclusive estará vigente, né? Será válida até amanhã. Então, reforça a informação seguinte: repassando, a diritura, essa palavra, pode indicar espanto, maravilha, surpresa, é a reação ao babado, é o nosso, é mesmo. Então, a diritura. Ah! Ou pode preanunciar, dar ênfase a uma informação que você dirá depois, que seria até mesmo a Embiancato, a Diritura Las spiaggia, até mesmo a Praia. É isso, te vediamo na prossima lezione. Um beijo, tchau.